Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos atender a pedidos e fazer aqui a resolução da dúvida de um querido seguidor, é isso que chama, que entrou no canal, Elvis Trombeta, que pediu, eu vou ler depois da vinheta, então toca a vinheta aí para que vocês não desistam do vídeo logo nos 15 primeiros segundos. Se você gosta, se inscreve, se você não gosta, manda eu tomar no cu, fica à vontade. Toca a vinheta. Então vamos lá. Como eu coloquei o nosso querido Elvis Trombeta deixou no vídeo de análise rápida, é isso? Um, o seguinte comentário. Como faço para limitar um valor para uma célula que nela está a fórmula de uma somatória? Exemplo. O limite é 200, a soma da compra não pode ultrapassar esse valor. Não consigo fazer essa limitação. Só se eu digitar o valor diretamente e bloqueia. Mas se deixar a fórmula para somar o valor, da compra não dá certo. Pode me ajudar? E parabéns pelo excelente trabalho. Então, um valor ou ela assume o um resultado. Ou seja, ou ela é uma entrada de saída ou ela é uma célula de entrada, ou como diria Haroldinho, ou é um output ou ela é um input, certo? Então o que, que acontece? No Excel você tem que escolher isso quando você pega uma determinada célula, ou entra ou sai coisa dela. E aí dá para gente utilizar uma validação de dados personalizada, que é, acho que é isso que você tá querendo, em que uma célula de entrada você consegue limitar o valor a ser colocado nela. Por que personalizada? Porque justamente cai nessa questão de somatória que você quer aqui. ok? Então, o que, que nós temos aqui, meu caro Elvis? Imagine que eu tenho ali saldo atual, vendas no mês e saldo acumulado. Seja Ju, então vamos chutar aqui ó, que eu tenho 5 pau e eu vou vender 2.500 do mês, beleza? Qual que vai ser o meu saldo acumulado, Ju? Você concorda comigo que vai ser a somatória de B2 mais B3 e vou ter 7.500 ok? Agora imagine que você está montando essa planilha aí, isso vai ser um fluxo de caixa, sei lá, qual que é a necessidade que você tem e eu tenho aqui ó, as compras a serem realizadas. E depois que as compras forem realizadas? Realizadas, eu vou ter o queijo, Ju? Eu vou ter um saldo previsto. Você concorda comigo? Então, qual que vai ser a fórmula do saldo previsto? Vai ser o saldo acumulado menos a somatória, certo? Das compras a serem realizadas, ok? Então, nós temos uma, uma fórmula bastante simples aí. Eu venho aqui, eu posso fazer os lançamentos. Automaticamente, o Excel ele vai recalculando. O Qual que é o problema? Como é uma planilha, a princípio, que ela veio sem nenhuma validação, você pode colocar qualquer informação. Imagine que eu vou vir aqui, ó, Ju, e vou colocar, 10 mil reais de compra. O que, que acontece? O meu saldo previsto ele vai estourar para 2,5. Só que eu como gestor quero fazer isso para trabalhar sei lá com os meus supervisores. E o valor que ele vai ser lançado ali não pode ultrapassar o meu saldo previsto. Então o que, que nós vamos fazer? Eu preciso colocar uma validação de dados aqui cuja a somatória dos valores não estoure o saldo previsto. Se você está achando que vim aqui embaixo e colocar um C vai dar certo, não vai dar porque os valores eles são dinâmicos. Então você tem que fazer isso a partir de uma validação Validação de dados personalizados. Validação de dados personalizados. Então, meu caro, já esqueci o nome dele porque eu sou ruim de nome. Meu caro, Elvis Trombeta, O que que nós vamos fazer? Ó? Você vai selecionar primeiramente o conjunto de dados de entrada, aonde você vai colocar as informações e que vão estar submetidas à validação de dados. Você vai acessar aqui a aba Dados e vai vir aqui em validação de dados. tá vendo aqui? Acho que os primeiros vídeos do canal a gente acabou trabalhando com isso. Se você acessar lá anteriormente, vai ver um pouco mais magro, um pouco mais cabeludo, mas não tão simpático. Certo? Vamos clicar aqui em validação de dados e o Excel ele vai mostrar aqui para vocês ó, uma série de possibilidades que eu não vou trabalhar no detalhe. Tá? Então nós temos aqui permitir qualquer valor, porque como a planilha é uma planilha virgem, uma planilha nova, ele permite que qualquer valor seja colocado na célula. O que, que nós vamos colocar? Eu vou colocar uma função personalizada para limitar a inserção de valores. E aí eu tenho que colocar a fórmula dentro da ferramenta. E colocar a fórmula dentro da ferramenta é uma bosta, Por quê? porque ela não dá aquelas Igual dá se você construir dentro da célula, ok? Então, se eventualmente você sentir um pouco de dificuldade de colocar a função dentro da ferramenta, propriamente dito, você constrói a fórmula fora e depois você copia e cola para dentro que vai dar certo também, ok? Mas no nosso caso aqui, então, eu vou colocar a fórmula. Qual que é a fórmula, Ju? Pensa comigo, olha lá que vai limitar a entrada da compra. Você concorda comigo ó, que a somatória desses valores aqui, a somatória de B6 até B8, agora presta atenção, cavalo, por quê? Porque você pegou e você selecionou de B6 até B8, só que aí tem um negocinho chato que você precisa fixar de B6 até B8 que senão vai dar pau nas células abaixo, então você utiliza o F4 ó, e coloca um cifrão ali no conjunto que vai da somatória, então o que que acontece, esta somatória desses valores ela tem que ser o queijo menor igual do que B4 que é o meu saldo acumulado fixado também, então você concorda comigo ó, que a somatória somatória das compras que eu venha a realizar ela tem que ser menor igual ao meu saldo acumulado Ok se eventualmente você quiser colocar aqui ó mensagem de entrada e alerta de erro vou só colocar alerta de erro tipo aqui sei lá vai cagar para de gastar o dinheiro que você não tem e vai dar o um ok então com isso a sua validação de dados ela está colocada né então o que nós vamos vir aqui ó se eu vim aqui colocar 2.500 colocar 3.000, ou seja qualquer valor que não exceda aqui o meu meu saldo acumulado, eu acho que vai dar errado, vamos lá, 5 mil Opa! Pare de gastar o dinheiro. Que você... Deu certo na verdade. Então qualquer valor que você colocar que não exceda os 7.500, vamos ver se 3 3.000 ainda dá. 3 3.000 já não dá apareceu vai cagar e para de gastar o dinheiro que você não tem. Ou seja, o valor a ser lançado ele está restrito aos valores anteriormente acima. Ah, e se eu mexer aqui em cima, Botão? Vamos supor que o meu saldo atual ele é 10 10.000, então você tem 15 15.000. Já tenho 9.500. Vamos supor que eu vou lançar aqui ó, 9.501. E vou dar o enter, estourou, ele não deixa lançar. Então, notem, né, que é um intervalo meio que variável em relação ao que você tem. Que explicação de bosta, mas eu espero, né, que o nosso querido Elvis Trombeta tenha explicado. Ou seja, você tem numa mesma célula, notem que você tem numa mesma célula, a possibilidade de entrar com a informação e ela estar sujeita aí a uma determinada restrição dos valores. Certo, Juliana? Deu para entender? Então, tá bom, vai cagar e para de gastar o dinheiro que você não tem. Então, o vídeo de hoje foi isso, né, onde a a gente trabalhou com uma versão personalizada da ferramenta Validação de Dados, que é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, que serve para restringir as informações é, que você pode colocar em uma determinada célula ou em determinado conjunto de dados, ok? Então... Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. Deixa no comentário se você eventualmente tem dúvida. Deixa escrito aí se a gente souber fazer. É assim que fala? Se a gente manjar de fazer, a gente faz. Se a gente não manjar, a gente simplesmente não responde e fala não sei. Beleza? Então tá bom? Um beijão pra todos vocês e um beijo para a Juliana que está hoje meio doente aqui no estúdio. Tchau.